entidade demoníaca debaixo da cama, a criatura misteriosa da Amazônia, vulto obscuro assombrando o garagem de um shopping, objetos se movendo sozinhos em uma empresa e muito mais nesta lista de vídeos assustadores. Um árabe especialista em investigação paranormal em lugares abandonados foi até uma casa investigar relatos de moradores que dizem ter ouvido vozes de pessoas conversando vindo lá de dentro. Mas como? Se a casa estava vazia há quase dois anos. Assim que ele adentrou na casa, algo prontamente se manifestou movimentando a porta de um armário velho. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. بسم... <سؤال> Ele parece ter sido atacado por alguma coisa e o vídeo se encerra. Algo me diz que partindo da premissa que este vídeo seja real, os fantasmas estão evoluindo e ficando cada vez mais materializados. Neste vídeo, aparentemente tudo está normal. Um pai, uma mãe, e uma filha que está brincando inocentemente no quintal. De repente a mãe começa a passar mal, em seguida ela cai no chão e falece. Agora vemos o momento exato em que a sua alma se desprende do corpo e ascende aos céus para o juízo final. E quando a alma abandona o corpo físico, infelizmente não há mais nada o que fazer. Este caso assustador aconteceu em um estacionamento de um shopping na China. Uma vigilante noturna recebeu um chamado via rádio para verificar o um sensor de movimento que havia parado de funcionar no estacionamento do shopping, e lá foi ela cumprir a sua missão. De início, ela começou a ouvir uns barulhos, de leve, e já pediu perdão a Deus. Alô? Apa? Ela acabou de receber um chamado misterioso de seu supervisor dizendo Não se vire, ou não vire para trás. O lá, Nath. Tá mas foi apenas uma trollagem feita após tê-la visto meio assustada com alguma coisa no corredor. <risos> Mas o pior ainda está por vir. Novamente ela recebe um chamado. Mas dessa vez seu supervisor a convoca para encontrá-lo no segundo andar. Alô? Pessoal, como é mãe? Chegando lá, ela ouviu de pé e imóvel como uma estátua. Bom, parece que aquilo que estava paralisado não era muito bem seu encarregado. Vocês puderam ver, o covarde do supervisor saiu correndo e a deixou para trás assim que viu aquele fantasma negro vindo em sua direção. É um ser obscuro, cabuloso, que parece vestir uma capa negra demoníaca. Neste exato momento, ele questionou o motivo pelo qual ela havia deixado seu posto de vigilância. Então ela respondeu dizendo que ele mesmo havia pedido para que a mesma se dirigisse ao segundo andar. Foi então que ele afirmou que em nenhum momento fizer este chamado. Mas enquanto eles discutiam, algo tenebroso surgiu sobre suas cabeças. Muitas pessoas decidem trabalhar além do horário para agradar o patrão, mas nem sempre tal atitude é uma boa ideia, ainda mais se não tiver mais ninguém na empresa com você. No vídeo a seguir, um homem em busca de um aumento ficou até de madrugada trabalhando sozinho. Foi quando objetos começaram a se mover. No próximo caso vemos um zelador que estava em uma biblioteca agitando alguns livros durante a madrugada. Foi quando de repente algo assustador parece ter vindo buscar a sua alma. Perturbador é que seja o que for o levou com o corpo e todo. Agora vocês conhecerão a história da criatura macabra encontrada nas regiões mais restritas e ocultas da floresta amazônica. Esta foto circula pela internet há mais de 10 anos e mostra um ser humanoide que teria sido encontrado por um pescador. Um misterioso ser parece algum tipo de híbrido bizarro de homem, E.T. e chupacabra. Testemunhas relatam que a criatura foi levada por um guarda que a repassou a polícia científica, dentro de poucas horas a criatura foi transferida mediante requisição ao departamento científico militar e a partir daí nunca mais se teve notícia dela, o que seria esta criatura, um animal desconhecido, um ser de outro planeta ou uma criatura demoníaca que escapou do inferno, opine nos comentários. Imagine você sozinho, em seu quarto, dormindo, quando uma criatura dessa surge debaixo de sua cama querendo te abraçar. <risos> Câmeras de circuito de monitoramento de uma casa registrar uma entidade demoníaca vagando entre os cômodos, até encontrar uma mulher deitada na cama. Em segundos, a criatura puxou para fora do quarto e a partir daí a mulher nunca mais foi encontrada.